Precisa de rápido, simplesmente com a nossa metralhança. Vamos se esconder aqui, tio. Ó, vamos de boa. Ó, primeiro loquinho aqui, ó, ó, altos loquinhos. Olha aí, um já foi. Olha, vou cair, hein? Não cair, tio. Ó, oh, meu Deus, o cara tá vindo de toda parte. Ixi, tio, baixa. Você tá vendo coisas? O quê? Olha aqui, tio. É metralhança. Oh, Não foi nada. O negócio tá feito, tio. Feio! vou cair todo mundo, tio. Baixa, tio. Mas, olha, o caminho não entrou pro lado certo não, hein? Ô, oh, meu, Deus, Ó, é, bo é bom cair. Pô, tá escondido aí, tio? Ó. Vamos economizar umas balas aqui também. O negócio tá bem doido. Ó, ó, apresenta para ele, tio. Mais ou menos assim. Ele curtiu. Ai! E aí, tio? Rapaziada, a arminha que pica o zoinho é a melhor, tio. Ah, meu Deus, é só picar o zainho que acaba com a balada inteira. Rapaziada, vai rolar um Rockon aqui, ó. Se você não ficar ligado. Ô, oh, meu, peraí, o tiozinho se ligou, hein? Oh, meu Deus, aí não, hein, tio. Ó, ó. Aí cai, tio. Não é bom mesmo, hein? Ó. Oh. Um bate de quina no Zain. É mais ou menos assim. Onde é que é? Olha, tá ali dentro, ó. Ó, oh, ó. Oh. Aí, já já achamos truta, hein? Se ele diz que quer deixar o Se portal do Eden. então lá. temos que tentar ajudar Olá. ele. E aí, como é que é o negócio? Os Edenex estão querendo ele de volta. Tem como dar um carrinho nessa, Loki? Ah, ah. Pode é, beleza, chegou mais Loki, hein? Oh, ó, carregando a metralhão, so. ó, o primeiro já vai cair do carro. Beleza, caiu, acabou perdendo a carteira de motorista no local. Segundo derrapou. Terceiro, zoinho. Ó, ó. Não, não bote o na cerca, Ah, vai ter o zoinho na cerca. Ok, não, peraí. Ó, ó, falta de respeito, hein? Vai chegar de tarará no meu olho! AIR e aí ali? E aí Abaixa tio, ó! Fogo cruzado em toda parte! E aí tiozzy? Tem mais por trás! Rapaz, o negócio tá cheio de Loki, hein! Homem, vai invadir a casa do meu camarada? Mano, não vai de casa do camarada não, aí le Olha leva só aqui. É? Eu eu aí cai! Rapaziada, só relembrando que, que eu vou pegar o cincão desse lock. É seis. Seis real só. Ó, um e dois. Já cai os dois. ei, Ó, só os aí na cerca. Map! Eu tenho amigo! Eu tenho amigo. amiga! O que eu tô aí também! Ei! Como é que é? Alguém está capturando? Aí você marca, O que tu vai capturar aqui com o caverninha do lado? Ó, fica tá ligado, hein? Tem o um lock aqui, hein? Na estrada, na estrada! Ó! Pega esse lock aqui! Ô oh, meu! Não, tio! A escopeta, hein? Rapaziada, escopeta é melhor. Beleza, vamos trocar ideia aqui. E aí? Proteja. Ô, oh, Cabernet, vamos se ligar mesmo na missão, pelo amor de Deus. É camara. Rapaziada, vamos, vamos trocar ideia escopeta. A escopeta é bem melhor que a meta Nelson grega, hein? Ó. Ó. Ó. Ô, meu Deus. O cabernet esqueceu do amor tal. Oh. Vai, vai, vai. Vai cair todo mundo, tio. Ó, oh, carrinho. Dá o um carrinho aqui atrás. Ô, oh. oh, meu Deus, e aí? Ei! Como é que é o negócio? Rapaziada, corre, tio. Oh rapaziada agacha oh, meu. rapaziada tá rolando fogo cruzado em toda parte aqui hein ó oh. tem um cara de capacete profissional aqui ó oh. não tão profissional para com a escopeta oh. rapaziada sorte com a escopeta que tivesse tivesse outra arma aqui não teria trocado essa ideia legal com ele ó ó ó aí cai tio aí cai ó oh. é, é rapaziada de longe é bica ó ó ó Bica. A minha bica é muito forte, tio. Ei, hey, você gostou? Eu gostei. Estou... Eu... Eu... Ah! Rapaziada, no... no cais das redondezas. Oh, Deus, o Camara tá morrendo, hein? Bicaram o Camara. Vou levantar ele aqui. Na amizade, hein? Eu agradeço muito pelo que você fez. Rapaziada, simplesmente temos que pegar o Loki aqui agora. Ó, oh, pega. Como oh, não é arma não, tio. Larga de seu Loki. Eu... Mover o corpo, ô caverninha. Vamos se ligar, hein, pelo amor de Deus. Rapaziada, agora que come a treta, temos nada mais, nada menos que somente a arminha com um monte de lock. Mas o caverninha já tá ligado, tio. Ó, é mais que suficiente pra picar qualquer zóio, tio. Beleza, vamos levar esse lock daqui, porque. Okay. Aí, ai, ai, ai se derrapa, hein, tio Se ligou que o sapato dele tava escorregadinho cai, Caiu Ó, tem mais um aqui, Tá de boa, hein, Ah, meu Deus, eu usei, eu usei Fica forte, meu, hein Cada vez mais. Como é que é o negócio? Tá, tá de boa você tá O Cavando é treinado na selva, tio Com o Van Damme e Puxou esses Nelsons Ó Mas ele tá rolando altos aqui Se você não fica ligeiro Ó, ó Tudo nada, tio Tem altos, cara, ali. Olha, já já chegamos no local, hein? Ó. Por trás, tio. O cabernet vem um caminho, uma rota especial, tio. Já deu a volta aqui? Ó. Ô, ó, rapaziada. Ó, ó, aqui que rola o núcleo, hein? É a verdade. Vamos ligar um o zóio aqui. Ó, de longe o cabernet zóia ele, ó, ó. Derrapa e cai. Tranquilo. Já tá bota ele no barquinho ali. Dentro do barquinho é nós com o, o é chofer. Especial Ô oh, Tiozinho, se você não se ligar O que? Vale isso Rapaziada, agora... Oh meu Deus, vale isso, Fogarelson? É o oh, meu Deus, aí você dá as costas pro caverninho assim Ó, oh, tem outro lock aqui Ó, oh. bap Tranquilo, só o bico de branco perto. tá rolando muito Cara aqui, bico, bico esse cara de novo Pelo amor de Deus Rapaziada Ai Agacha, tio. Agacha. O negócio tá louco, hein? Vamos simplesmente visualizar o inimigo. Apesar nós na naipuretos aqui, hein? Mas, ó. Se encher o saco, o cabaninha já, já vai apresentar para ele a base Ó. Ele vai colocar o zonho aqui, não vai? Ele vai querer salvar o camarada dele ali, ó. Aí eu não, hein, tio. Vai meter um o zonho aí. cara cai. Rapaziada, ó. O cara é profissional de se esconder, hein? Ó. O oh, ele tá atrás da pedra, o que sobe ainda Ó, que o que o ó Ó, ó. o aí, o ó, Ó, que o que o que o que tem como o que local, não? o Olha é o caminho o que o que o que o que o Vou o que o da treta separa tudo. Pega um barco aqui, ó. Negocia, tio. Ele é barco. O que, que é ele? Barco? Ele é o helicóptero avião Nelson com barco. Ó, oh, simplesmente eu compro. Ô oh, meu, 2.500? Ó. Oh. Au oh. <risos> Comprei, tio. Ô oh, meu... vem, vem buscar nós, pelo amor de Deus. Nós mostramos que podemos abrir Cadê os o avião, tio. E abraçar aqueles que desviaram. Pera aí, pera aí. A primeira etapa é de comprar. A segunda é dirigir, tio. Ó. Oh. Entrega de veículo. Ô meu, já cai outros. dentro do meu olho. Você resolveu tudo. Isso é mentira que coloquei diante de você. Passando. Senhor, cheguei agora. Quando voltar, a avançem. Passa na igreja. Sempre temos tempo para uma oração. Como é que eu nem ânsio? o padre curtiu? Hein? Mas Não passou a missão não, tio. Oh, era a dancinha que voltava. Era sim. Agentes. O John quer ele vivo. Rapaziada, sempre que eu peguei o barco, John, agora o, o ele barco aqui. Entra v vamos, te vamos testar esse amor novo aqui Vaza de deixa os lock para trás é Ó casa, Ó meu, vai, vai, sai fora Rapaziada, parece que tá rolando uma treta aqui Não muito amigável Ó é Pera aí tio, pera aí Pera aí que os cara tá, tá, tá vindo com força bruta Ixi Rapaziada, ó, silêncio ele, ele não pode ver o caverninho aqui Tranquilo, de deixa ele desse tuk, tuk tuk O quê? O John vai ficar feliz de me ver? Rapaziada Não curte Que, que história é essa, tio? Eles brincam bem Acorda mais fácil só me pois é, Vale isso Mas essa não é a vontade do pai pois é, Leve ele pro John Ele está pronto para ouvir sua confissão Vamos lá como é que é o negócio? Rapaziada, onde é que eu tô, tio? Rapaziada, pegaram a nossa truta! Como ele tá vindo? Ai! Rapaziada, ele tá. Oh meu Deus. É nossa parceira policial, hein, tio? Essa é a nossa chance, tio. Mas o cara tá com simplesmente um serrote ali dentro, hein? Rapaziada, não tô curtindo nada desse ambiente. Meus pais foram os primeiros a me ensinar sobre o poder. Oh, meu Deus. Do sim. Uma noite eles me levaram pra cozinha E então me jogaram no chão E então eu experimentei dor Depois de dor, depois de dor, depois de dor Calma aí tio Tem como negociar? Depois eu achei que não aguentaria mais Eu aguentei Alguma coisa se libertou dentro de mim Não tive medo, apenas clareza. O tiozinho, mão de boi que, que para boi disso, aí, que que E comecei a rir. É tatuagem? Só o que consegui dizer foi... Sim. É tatuagem? Passei a vida toda procurando por mais coisas as quais dizer sim. Pera aí, tipo, perninha não, hein. Abri todas as feridas do meu corpo e quando elas se fechar, eu criei novas. Ô, oh, meu Deus, você é um bichão mesmo, hein, tio? Mas... Foi o Joseph que me mostrou qual egoísta eu era, sempre ganhando, sempre tomando. O melhor presente não é o que você recebe, é o que você dá. Como é que é? E dar requer coragem. O que você está fazendo hein, tiozinho? Que que para dessa? A coragem de reconhecer seus pecados. De gravá-los na sua pele. De carregar seu fardo. E quando você já tiver suportado, quando tiver realmente começado a expiação, a coragem de arrancá-los. Como um câncer. E mostrá-los para todos verem. Oh, meu Deus. Gude, <risos> é não. Não, Gude. <risos> Posso sair fora? Vou ensiná-los coragem. Não, Ensiná-los a dizer Sim. Para que vocês possam confrontar suas fraquezas, confrontar seus pecados, cruzarão um oceano de dor e emergirão livres. Foi somente assim sua expiação poderá começar. Rapaziada, não tá ficando nada engraçado não, hein, tio. Como que a gente vai sair daqui? Vamos analisar o local, hein? Vamos com espertos. Então, esperta. quem vai primeiro? Fala assim hum? pro cara. Peraí, aí, pera aí quem fala assim ganha, hein. Quem vai? Fala assim pro cara. Isso. Sim. Isso! Não vai se arrepender. Eu prometo. Peraí que parada é essa, tio. Mas antes de começarmos, acho que seria apropriado que a gente Hudson voltasse para os aposentados. Claro, vai, vai pegar ele, vai. Chama Confissões ele lá de boa, a gente espera. Devem ser privadas a afinal... vida. Claro, tio. Ó, oh, ó. Oh. Como é que é o negócio? Não estou aqui Para tirar a sua vida Estou aqui para dar a você Rapaziada, é, a Hudson era sadiazinha A caverna se, se equivocou você... E escoar seus piores medos Do seu corpo E enquanto estiverem gascando, Seus pecados serão revelados Como é que é? Só Então Você compreenderá completamente o poder Rapaziada A caverna vai dar uma cabeçada nesse Loki hein? Oh, Já desbaiava aí como é que é o negócio de <fazos> <fazos>